Fala gente boa, paz de nosso Senhor Jesus, amém? amém? Queria que você ficasse em pé, um minuto. Eu quero que você e eu juntos reconheçamos, pastor Luciano Subirá, sua esposa Kelly, uma paixão para tornar a vida de líderes melhor, mais perto de Deus, sacrificando, dedicando seu tempo e sua vida. Pode ir comigo? Glória a Deus, glória a Deus, agora estenda as mãos para cá, para orar por ele, a filha está ali, vamos lembrar do seu filho, que eles já são sogros, já, são, já estão lá na metade do Salmo 128, não é? Verás os filhos de teus filhos. Antes de ver os filhos dos filhos, vê as noras e os genros. Louvado seja Deus. Vamos orar pela família dele? Levante sua oração aí, por favor. Aí, olha, estende as mãos. Começa a orar em voz alta. Guardar a inteligência, guardar o coração, guardar o casamento, guardar a saúde dos filhos, guardar a sua nora, guardar seu ministério, a igreja, a equipe pastoral, guardar os membros da igreja, guardar a liderança, guardar a influência dos livros dele no mundo, guardar os contatos missionários, guardar a rede de amigos dele, em nome de Jesus, abençoar seu coração, dar a ele motivo de riso, espaço para descansar, amigos que o cercam, gente que lhe ajuda, investidores no seu ministério, bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos Senhor, uma vida tão preciosa, em nome de Jesus, amém e amém. Aí em pé ainda você pode, por favor, é, ler sua Bíblia, ligar sua Bíblia. É, em Lucas capítulo 7. Se você for muito tentado, ponha em modo avião. Mas também você resolve o que, é que faz da sua vida, né? assim? A gente não tem que ficar atrás de você dizendo faz isso, faz aquilo. Não é? eu li que é proibida a entrada de 12 anos então a partir de 12 anos quem já considera responsável não é? Lucas capítulo 7 versos de 11 em diante pouco depois Jesus foi a Naim e os seus discípulos e numerosa multidão Iam com ele Ao aproximar-se do portão da cidade Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva E grande multidão da cidade ia com ela Ao vê-la O Senhor Jesus se compadeceu dela E lhe disse Não chore Chegando-se tocou do esquife E os que estavam carregando pararam então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O defunto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia, a respeito de Jesus, se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém? Vamos sentar? Se Deus falar, você vai obedecer? Pretende, gostei disso, pretendo. Se você obedecer, sua vida melhora. Se você não obedecer, sua vida piora. Porque quando a gente, Deus fala, e a gente não obedece, a gente endurece. Da próxima vez, para Deus falar, o porrete tem que bater na sua cabeça, mas é de conforto. Primeiro Deus fala na gente com o mel, com a doçura, com o conselho, com o afago, aí nós vamos endurecendo. Aí o pau tem que quebrar, porque Deus nos ama. Não é assim com o filho? Se o Senhor obedecer, meu filho, beleza. Então, vamos pedir ao Senhor, se Deus estiver procurando uma aqui, se achasse alguém, se achasse a gente, aí é o coração. Amém? Vamos orar, então? Senhor Jesus, amado Senhor, obrigado por irmãos queridos, famílias lindas, ministérios tão preciosos, influentes, a partir de, Goi, de Brasília, Itaguatinga, irmãos amados que lutam a pelígia da fé e tantas vezes, Senhor. Um lugar desse é um lugar de recomeços, de encorajamento, de consolação, de poder do Espírito, de dizer para si mesmo, de a Tua presença, vou de novo, glória a Deus. Obrigado pelas igrejas que estão aqui, representadas por um pastor, por um evangelista, um presbítero, um membro, um intercessor, que seja bem-aventurada essa igreja. Senhor, nós oramos por Taguatinga, essa cidade que nos acolhe. Abençoamos a liderança política, econômica, os profissionais, os diretores de escolas, professores universitários, comerciantes. Abençoamos, Senhor os que trabalham na indústria, os que servem silenciosamente nos hotéis, Deus, os que varrem as ruas, que seja bendito todo o habitante de Itaguatinga, que as igrejas prosperem e floresçam para a glória do teu nome, que uma nuvem de arrependimento pare sobre a cidade, e que de agora até o ano que vem, Senhor, uma comoção espiritual invada essa cidade. Bendito seja Deus. De modo particular, eu oro pelas famílias, em nome de Jesus. Amém. Vamos a história aqui em Um defunto saindo, ninguém preocupa com o enterro se não é o dono do defunto. Fala sério. Você só preocupa com o enterro se o defunto for seu. Se o defunto não for seu, você não quer nem saber. É ou não é? Você já deu esses fora que eu dou quase toda semana? Entro num lugar e pergunto, é o defunto tal? Não. Ô, oh, desculpe, eu nem, às vezes, eu sou até mal educado, que eu nem pergunto quem é que é o dono do defunto. Às vezes, quando eu pergunto, vou lá dar um abraço e aproveito e digo, olha, eu, aparentemente eu errei, mas o Senhor Jesus quer te dar um abraço para o meu intermédio. Valeu? Vamos embora. Segunda coisa, quem morou numa cidade que o defunto ia na mão de quem levava? Quem já viu isso? O defunto carregado na rua inteira. Agora carrega o defunto é dali até acolá, só. E esse mesmo, tem gente que não tem coragem de pegar. Fala certo, você tem coragem de pegar? Não tem problema, não, não estamos brigando com você, não. Eu também não pego muito, não. Então, você não precisa ficar angustiado com isso. Pois está saindo um defunto em Naim. Como a história está pronta, a gente sabe que é o filho único de uma viúva. Mas é porque a história foi contada desse jeito. Você só está em Jesus, está chegando com a multidão. Após um milagre maravilhoso em Cafarnaum, Jesus andou 36 quilômetros para chegar lá e agora tem... Um defunto saindo na porta da cidade. É bom a gente lembrar que as vilas eram cercadas e que era obrigado a enterrar do lado de fora da vila, porque senão ficava imundo cerimonialmente o lugar se o defunto enterrasse ali. Pois Jesus tem uma dona chorando e um punhado de gente chorando. Três sustos a gente toma. Primeiro é que Jesus para o enterro. Você não é dono do defunto? Imagine, passasse um enterro aqui na porta do templo e o pastorzão sai lá e diz, para aí, quero ver o defunto. Segunda coisa, tem uma mulher chorando mais do que as outras. Jesus nosso Senhor diz assim, não chores, como é que a gente perde uma pessoa amada e não chora? Ô oh, Deus, o que, é que você quer comigo? Como é que Deus diz não chore? Agora vamos conversar com ele? Como, ó, não ressuscitou ainda a filha de Jairo, não ressuscitou ainda o Lázaro, não ressuscitou ninguém ainda. Por que, que Deus fala, não chore, se daqui a três anos o Senhor vai chorar antes de ressuscitar o Lázaro, sabendo que o Lázaro vai ressuscitar. Que conversa é essa? Outra coisa que assusta demais aqui, o texto está pronto, você está tão acostumado com a Bíblia, que não toma mais susto com a Bíblia. O rabino conversando com o defunto. Ninguém conversa com o defunto, a gente até entende, não é? Quando uma mulher fala com o corpo do marido, não vai não, meu bem, já foi, dona. Não vai não, meu bem, não me larga não, já foi. A gente entende isso. A gente entende, um filho... Chorando em cima do corpo do pai Olha, eu fiz um, vários sepultamentos Você sabe, pastor, há mais de 37 anos só numa igreja E eu vi uma moça que deu tanto trabalho à mãe Xingou a mãe, desobedeceu Perturbou a mãe Agarrada no corpo da mãe, gritando Oh mamãe, eu te amo, não vai não Quase que eu falo com ela, sai daí sua falsa Quando sua mãe precisava de ouvir isso, você não falou nada Filho que mora em casa, levanta a mão. Levanta alto, que eu quero ver você e filmar você. Essa é sua, entendeu? Do jeito que você quiser entender. Jesus falou com o defunto e o defunto ouviu. É outra coisa. É só Deus que fala com o defunto e ele escuta, é só Deus. Esse texto é sobre quem é Jesus, Jesus é Deus, é o Todo-Poderoso. É só Deus que fala com a pedra e ela muda, é só Deus que fala com o barro e ele anda. É só Deus que fala com qualquer criação, qualquer coisa no universo. E ele obedece porque a voz do Senhor é poderosa. O menino sentou, a gente não sabe o que ele falou. Ô, oh, gente boa, tudo bem? Como é que vai? Beleza? Vocês estavam todos chorando, é verdade? Sentou, e a Bíblia tem uma frase que eu amo que diz assim, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus falou com o menino, abraça a sua mãe, beija sua mãe. Aproveita sua mãe. Gente, o povo assombrou demais. O povo ficou assustado. Grande profeta se levantou entre nós. De onde vem essa ideia, irmãos? Bem, talvez uma curiosidade bíblica. Época de Elias e Eliseu. Foi época que teve ressurreição em Israel. Tem quase 800 anos que não tem ressurreição em Israel. Quase, e não tinha dúvida que Elias e Eliseu eram profetas de Deus. Deus está de novo aqui, Deus está de novo entre nós. Deus visitou o seu povo, Deus não se esqueceu de nós, Deus está conosco. Deus não se esqueceu. Eu fui pregar no Rio de Janeiro um dia, entrei no banheiro assim, gente boa, você sabe, toda vez, parêntese, que a gente conta um testemunho e tem um pouco de soberba, você sabe disso. Porque a gente não conta o que não fez, a gente só conta aquilo que fez, para você imaginar alguma coisa que não devia a respeito da gente. Mas, mesmo assim, eu vou contar, já confessei mesmo, então, vamos adiante. Eu saí do banheiro, olhei assim, ó, sentado lá entre os os baldes e as vassouras, um homem olhava um lugar perdido no mundo. Era três dias antes do Natal. Olhei aquele homem, fei a mão no meu bolso, tirei a maior nota que eu tinha, fui até nele e falei assim, ô oh, moço, Jesus mandou te dizer... Que Ele não esqueceu de você E que Ele está te olhando E que Ele te ama Moço Jesus mandou falar para o senhor comprar um frango Para comer com sua família no Natal Aquele homem chorou lágrimas grossas E ele falou comigo assim Ô oh, moço Você deve estar andando com ele mesmo Porque eu estava pensando assim Que vida mais infeliz Que eu tenho Trabalhei o ano inteiro o Natal está chegando, eu não tenho dinheiro para comprar um frango para comer com meus filhos, e o senhor chega aqui dizendo que Jesus estava pensando em mim, moço. ele deve estar tá pensando em mim mesmo. Mas é assim contigo e comigo, é assim com a gente, é assim em Naim, Jesus vai em Naim, Jesus vem aqui, Jesus vai, na casa, vai lá naquela vilazinha, por que, é que ele não vem a Taguatinga que é maior? Esse texto me emociona demais, porque esse texto, para mim, parece que tem um outdoor dizendo assim, a vida pede passagem, a vida quer chegar, a vida quer entrar, a vida quer borbulhar no seu coração. Diz que depois que o povo gritou assim, que a fama de Jesus se espalhou. Quem contou a fama de Jesus? O rapaz? Talvez, era defunto. O rabino chegou lá e falou Ei, Zé, levanta Hashtag levanta <risos> Levantei Ou foi a mãe do menino Não sei Eu quero compartilhar com você seis verdades Que eu queria muito que entrasse no seu coração E que você ore para entrar no meu coração Primeira delas quando você entrar, aconteceu o Inaim, acontece onde você mora. Toda família enfrenta morte e sofrimento. Toda. Toda família. Quem aqui já enterrou alguém próximo? Levanta a mão. Alto, assim, só para todo mundo ver. Ó, parece que 100%, gente. Toda família já sofreu com morte. Toda família. Toda a família que você encontrar, pelo amor de Deus, ao olhar as pessoas, não olhe com o um rótulo, ao olhar as pessoas, não ponha nada na testa dele, porque em algum lugar está latejando. Em algum lugar eles não são da nossa igreja, eles são contra a igreja, eles são gays, eles são é, anticristãos, eles são cristãos, eles são cheios do Espírito Santo, eles são da nossa igreja, eles são da outra igreja, eles não concordam conosco, eles acham isso ou aquilo sobre escatologia, eles acham aquilo aquilo, oito, esquece isso, porque todo mundo que você encontra está sofrendo, aqui mesmo, aqui mesmo tem uma coisa latejando, mas não deu chance de falar, você lembra aquela sunamita que foi falar com Eliseu, que o menino tinha morrido e o Geazi chegou e o Geazi perguntou para ela: "Vai tudo bem?" O que, que ela falou? "Tudo bem". Não é de sua conta. Será que foi isso? Não sei. Quantas vezes nós já falamos hoje, tudo bem? Às vezes nós falamos tudo bem, eu não quero é conversar com você. Eu queria conversar, mas não é com você não. Tudo bem? Para encurtar a conversa. Tudo bem eu queria conversar, mas acho que seu tempo é curto, então, melhor eu nem começar, tudo bem. Vai tudo bem com você? Tudo bem, mas eu não quero falar agora. Toda família enfrentou morte, enfrenta dor, Enfrenta só tudo, quando você andar na sua cidade, quando você andar no comércio, quando você andar em todo lugar, ah, muda seus olhos, muda seu olhar, pega um novo olhar, olha as pessoas diferentes, olha que as pessoas estão sofrendo. Todo lugar, se você der um pouco de doçura, você vai ver que um coração se abrirá toda pessoa que você encontra tem uma dor tem uma tristeza tem um luto tem uma saudade quando você por isso é que você devia sempre abraçar as pessoas e cumprimentar a gente tem um certo mau hábito nas igrejas não sei se aqui é tem na nossa igreja é assim ele é amigo dele Aí tem o varão no meio aqui. Dependendo da situação, o varão chega e cumprimenta ele, e pede licença por cima. Dá licença. Opa, saudade. Ele não existe. Nós fazemos assim nas nossas igrejas. Esticamos a mão, pedimos assim, licença, bem. Ei, amor. E os do meio? Não vale nada. Põe na sua cabeça todo mundo. Todo mundo, toda família, toda pessoa que você vê, já enfrentou morte? Ou vai enfrentar daqui a pouco? Ou está enfrentando uma dor? A dor pode ser por causa da morte, a dor pode ser porque não casou até hoje, a dor pode ser porque batalhou, batalhou e não rompeu. A dor aconteceu porque... O pastor trabalhou, trabalhou, mas o colega dele, que é muito menos pregador do que ele, é muito mais feio do que ele, a igreja dele cresceu e a minha não. Meu Deus do céu, isso é injustiça. Isso é só dentro do coração. Ah, você sabe o que eu vou falar agora? Você encontra uma mulher linda, casada com um cara feio e pensa assim, meu Deus do céu, o mundo é injusto. Fala sério. Você encontra uma pessoa E lá dentro do seu coração dói porque não está com você Todo mundo Algumas dores são bobocas para nós Mas não é para você porque dói Olha, deixa eu dar três sugestões pequenas para você com as crianças Toda criança que usar óculos na sua igreja, elogie ela por favor Toda criança que usa óculos sofre bullying em todo lugar na escola, com os vizinhos, na reunião dos parentes. Toda criança que é mais magra, que é mais gordinha, sofre bullying. Até o pai chama ele de gordinho. Quando você vê uma criança de óculos, você podia dar um elogio para ela na igreja. Você podia abraçar. E quando você abraçar as crianças, você podia ajoelhar para as crianças ficarem olhando você nos olhos. Essas crianças estão sofrendo e a gente nem dá bola. Toda família enfrenta sofrimento. Mude seu olhar. Segunda verdade desse texto. Toda família experimenta emoções destruidoras. Toda família. A mãe está chorando desesperada. A mãe tem... Uma emoção incontrolável, olha, naqueles dias, hoje também. Ser viúva já era um problema. Hoje, ser viúva e divorciado é um problema. Há uma reclamação brutal que nas nossas igrejas, nós nem temos ministério voltado para viúva e divorciado. Umas moças da nossa igreja, profissionais, 28, 35 anos, não casaram ou divorciaram, falaram comigo, eu vou me embora dessa igreja. Nós não existimos nessa igreja, aqui só fala de casado. Então, nós também somos família, e nós precisamos ser incluídos nessa igreja e no sermão do Senhor. Falei, beleza, quando eu estiver ilustrando sobre família, que eu não lembrar, vocês me avisem. Aí eu estou pregando sobre família, de repente, uma delas levantava a mão lá e fazia assim. Aí eu, ah, pois aqui nós temos viúvos e viúvas Divorciados profissionais Emoções que machucam a gente Nem toda a família tem um filho especial Põe uma foto aí para mim Família linda, hein? Maravilha, hein? Povo bonito, feliz Você viu tanto que eles riem? Nunca brigaram Louvado seja nosso senhor Olha que maravilha. Aqui não tem raiva, não tem chateação, não tem bronca, não tem nada. Olha o sorriso. Famílias perfeitas são como montanhas azuis. A gente só enxerga de luz. Eu tenho horror quando esse povo fala só da vitória, da vitória, da vitória, da vitória, da vitória, da vitória. Da vitória. Eu tenho, eu... Eu acho que menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos. O pastor Subirá já deu um arroxo geral em nós. Porque quando nós lembramos do maior mandamento, nós tomamos bomba. Porque ninguém aqui ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo... Ninguém. Ninguém. Todo dia, toda hora, o tempo inteiro, ninguém. Fala sério vamos falar assim, abrir o confessionário. Ó, oh, quando você olha essa foto ali, parece que é tudo filho, né? As meninas tudo parece com essa moça aqui. E os meninos são mais bonitos do que eu, louvado seja Deus. A mãe não é mãe de todo mundo. O pai não é mãe de todo mundo. Ali você não sabe se tem alguém com TDAH você não sabe que tem uma síndrome de Asperger, você não sabe ali olhando que teve um divórcio avassalador, e você não sabe que ali teve uma viuvez brutal. Está tudo ali nessa foto. Ó. Então você olha assim, que maravilha. É maravilha, não estou dizendo que você não tem que ter essa foto, não. Essa foto tem que ter para o povo dar, ter impressão que essa família nunca brigou mande fazer a foto Suas lá e põe lá. A gente precisa chegar lá e também, já pensou, pôr uma foto todo mundo com raiva? Aí, não, Zé. Aí, não, ué. entendeu? Deixa isso só para dentro da cozinha. Claudinha Maria, eu, de verde, o Ciro Daniel, Marcela, a esposa dele, Ju Juliana, esposa de Lucas Davi, Gerê, casado com Gisele, e Rubi Amara filhinha de Cláudia, minha filha... Que família, hein, gente? Agora põe a outra foto aí, por favor. Ah, Davi, menino, cheguei lá no Salmo 128, verás os filhos de teus filhos, aleluia. Quando Ana Maria morreu, nós tínhamos só 17 anos, seis meses e duas semanas de casado parece que tudo tinha acabado o Ciro, aquele de verde lá pode voltar aquela foto para mim o Ciro tinha nove anos e nós não dávamos conta de dormir nos quartos separados pusemos as camas os colchões assim no, nas, no chão da sala para dormir agarrado no outro e toda noite que a gente orava, a gente chorava muito. Mas aí... Perguntava, vocês estão com saudade de sua mãe? Não! Aí é que estava mesmo. Vocês querem conversar sobre sua mãe? Não! Ana Maria fundou comigo um movimento de oração chamado Desperta Débora. Alguém já ouviu falar? As Déboras aqui, olha que coisa linda. É, Ana Maria pastoreou comigo a oitava igreja, desde que a oitava tinha um pouco mais de cem pessoas, até a oitava chegar a mais de mil. E uma noite, o Ciro Daniel, nove anos, eu fui orar, ele foi subindo assim, sabe quando o menino está desesperado, vai chorando e vai subindo, vai chorando e vai subindo, e ele falou assim, ô oh, meu pai, será que Jesus está ouvindo essa oração? O que, é que vai ser desse menino, meu pai? Meu pai, o um menino que não tem mais mãe, porque aqui, meu pai, acabou tudo. Chorou até molhar meu pijama e dormiu aqui. Sabe quando o menino chora que os olhos dele estão aqui, no molhado? Pusei ali, beijei meus filho... Não dormi aquela noite, andei naquele apartamento. E falei, Senhor Jesus, o Senhor prestou atenção nessa conversa? O Senhor escutou bem que conversa é essa? O Senhor viu o que, é que o menino falou? O menino disse que acabou tudo. Aqui ele não tem nem pai nem mãe. Perdeu tudo. Ele podia ter ao menos falado. Ainda bem que sobrou você, meu pai. Aqui não sobrou nada. Toda a família... Experimenta emoções destruidoras. Toda a família. É um menino de nove anos. É um menino de nove anos. Que a vida vai acabar. E que a vida acabou. Toda a família enfrenta sofrimento. Você não esqueça, quando você olhar as famílias, você muda. Você tira esse óculos de evangeliqueza, está entendendo? Você tira esse óculos desse... Cretinho, cretino, você tira esse óculos dessa espiritualidade frouxa e rasa, que não é nem gente, está olhando as pessoas e repreendendo demônio, repreendendo demônio, tem demônio mesmo, mas as pessoas são gente. falar sobre isso, um dia entrei num avião voltando de Salvador, entrou o pai de santo, o menino da timbalada, com os meninos da timbalada, aquele tempo era sucesso brutal, e o pai de santo, gente, eu acho que ele devia ter bem uns 30 colar, ele entrou e ele sentaram atrás de mim, aí quando eu comecei a contar isso num lugar, os crentes falaram assim, e eu aprendi uma aula pastoral com aquele pai de santo, eu vi ele conversando com um menino de 17 anos, dizendo assim, aquela mulher vai acabar com sua vida. Aquela mulher vai destruir sua vida. Você tem que acabar com o relacionamento com aquela mulher que ela vai acabar com você. E eu não queria que sua vida acabasse. Aquilo foi uma aula pastoral. Você dá um conselho corajoso e direto quando você vê que a vida do cara está arruinando. Quando eu contei isso, irmãos... Uns crentes falaram assim comigo, o senhor não passou mal, não? Toda vez que eu vou em Salvador, eu passo mal. O <risos> que, que é isso? Eu falei, ele que passa mal, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em mim, do que aquele que está nele. Então, ele entrou no avião e ó, o pastor, o pastor, é ele que passa mal. Crente da cabeça ruim. Você tem uma cabeça muito ruim, irmão. Aí ah, eu não compro ali em tal lugar porque... Contaminado. Eu não acredito que você ainda está desse jeito. Bom, vamos adiante. Toda família enfrenta sofrimento. Repete comigo. Toda família Enfrenta sofrimento Segundo Toda família enfrenta emoções destruidoras Fala comigo Já passou na sua ideia assim Morrer Não, crente não pensa em morrer Se estudar não Crente fala assim Jesus me leva O mundo está muito difícil Me leva Senhor Que isso? Se passou na sua cabeça, Jesus me leve, converse com alguém, por favor. Tem uma emoção ruim aí na sua cabeça. Tem uma coisa ruim rodando aí dentro de você. Tem uma coisa que não está legal. Terceiro, toda família precisa de consolação. Jesus foi a para consolar essa mulher, só isso. Não mais nada. Eu fiquei pensando, fiquei pensando. Depois, mas o que, que Jesus falou? Não chore. Aí comecei a rir. E contei a Claudinha. Ela disse: Eu acho que é por aí. Você já viu um menino que machucou? E que está chorando muito. E que a mãe pega ele e fala assim: Chora não, meu bem, chora não, chora não, meu bem. Chora não, chora não. Acho que foi isso que Deus fez com ela. Acho que é isso que Deus faz com a gente. Ele não chora não, pode chorar, não chora não que eu estou aqui, toda família precisa de consolação, quando você andar na sua cidade, quando você andar por onde andar, quando você vê as pessoas... Lembre que você foi chamado para ser um consolador Isaías 40, consolai, consolai o meu povo Diz o Senhor, é o Senhor que diz Porque o Senhor me enviou para consolar os que sofrem Você é dado por Deus Para consolar sua família, não crente que perturba você você é dado por Deus para consolar as prostitutas e os prostitutos das esquinas das nossas cidades, porque você conhece o Consolador. Você foi dado, de vez em quando, os jovens, da, no nosso bairro, gente, é uma, é uma vergonha para mim, uma tristeza para mim, no bairro que está a oitava igreja, é um ponto de prostituição homossexual. De vez em quando... Jovens da nossa igreja vão lá e dão um abraço. Só dão um abraço. E dizem assim, você sabia que tem um que te ama, mas assim que nunca vai deixar de amar você? Você precisa ver as histórias de lágrimas, de choro. Anos que não tem um abraço. Às vezes, nós entramos num banheiro público olhamos o porteiro do prédio, olhamos que varrem a rua, e nós nem achamos que são gente, nós nem damos bom dia, nós nem falamos, olá, gente boa! Um dia eu fiz um teste no meu bairro, saí de manhã, passei uma hora dando bom dia, você precisa ver as reações. Uns nem deram bola para mim, outros viraram as costas, outros falaram assim, o senhor não quer me abraçar também, não? Eu estava precisando de um bom dia, mas eu estou precisando de um abraço. Alguém se importou e disse, bom dia. Naquela família lá, gente, nós estávamos assim tão desesperados, que eu falei, nós somos uma família ruidosa, como você está vendo, mais ou menos. E aí nós estávamos nós muito calados. Eu, então, resolvi comprar dois periquitos, fazer um barulho lá em casa, ao menos... Aí, eu lembro o nome do... Nós, os meninos, puseram o nome do macho Jack, a mulher dele, eu não lembro o nome. E cinco e meia, seis horas da manhã, crec, crec, crec, crec, crec, crec, crec, crec, crec. Barulho lá em casa, glória a Deus. Um dia... Ana morreu em fevereiro, isso já era maio. Um dia, não tem barulho. Quando eu fui lá... A periquitinha morta com as perninhas para cima. Eu falei, Jesus, não é possível. Cinco viúvos numa casa, cinco. É muito viúvo, é muito. É muito, Senhor. O Senhor tem que olhar para nós. Senhor, precisa consolar a gente. A história é maravilhosa, irmão. Vou contar só um pedaço para você. E nós orando, orando, aquele ciro de verde, põe ele lá de novo. Você vê, ele tinha já feito dez anos. Ele é o que parece mais com uma Ana. E um dia minha irmã, eu tenho uma irmã casada que mora em Belo Horizonte, hoje ela está viúva, e ia lá me ajudar, fazer comida, preparar os meninos para a escola. Aí eu cheguei da, da igreja para pegar os meninos, ela disse assim, Jeré, Jeré, vem cá, vem cá, vem cá, você vai ver um milagre, você vai ver um milagre. Quando eu chego lá, o Ciro está debaixo do banheiro cantando e dançando. Não era o louvor que eu escolheria, mas, gente, naquele tempo era parada de sucesso e ele aprendeu na escola com 10 anos, dançando debaixo do chuveiro. Nós só não podemos viver sem as mulheres. Nós só não podemos viver sem as mulheres. Menino, você precisa ver, o glória a Deus que eu dei. Eu falei, ô oh, senhor, a alegria está voltando aqui em casa. Toda a família precisa de consolação. Toda a família. Toda a família da sua igreja. A família da rua, os espíritas os políticos, os economistas, os pastores, você precisa ser consolado. Vamos lá? Quarto. Primeiro, toda família enfrenta morte e sofrimento. Vamos lá? Toda família... Olhe com outros olhos. Toda família... Está enfrentando emoções destruidoras. Toda a família. Toda a família. Um dia sim, um dia não. A vida da gente muda numa leitura de uma mensagem. Toda a família precisa de consolação. Quarto. Toda a família precisa de reconciliação. Jesus devolveu a menina A sua mãe Abraça ele de novo Beija ele de novo Está aí de novo A morte separou A morte separou você de Deus A morte separa você da comunhão com Cristo Mas ele nos vivificou Pelo seu Espírito Santo E nos pôs no corpo E agora Deus nos abraça em Cristo Jesus Aleluia Fomos reconciliados Não precisa falar muito não como é que seu dedo aí nas eleições, com quem que você parou de conversar, ou pararam de conversar com você, toda a igreja precisa de reconciliação, o povo de vez em quando briga à toa na igreja, você nunca viu isso não? Ó! Oh! Os jovens lá, o filho da dona, com o filho do homem lá, eu não tenho nada com isso. Eles foram para a cama, engravidou a moça, eles brincam comigo. O que é que eu tenho com isso, gente? Eu ensino o contrário. Que essa igreja não presta. Pastor, se vier passar isso, me ajuda aí. Quem é que já sofreu desse jeito, de levar a mão? Todo mundo, mãe. você reconciliar um homem chegou para mim e disse assim, ninguém aqui gosta do senhor, eu falei, como é que é? ninguém aqui gosta do senhor, eu falei, povo falso, pensei comigo, pensei meu meus aniversários me deram presente, fizeram festa surpresa, povo falso, ninguém gosta de mim, mas aí a gente tem que ter a cabeça boa, aí eu lembrei, minha mulher é dessa igreja, se tem uma pessoa que gosta de mim, é ela. Então, peraí, peraí, peraí, peraí. Eu falei com o cara, ninguém gosta de mim ou você não gosta de mim. Ele falou, eu também não gosto. Eu falei, assim ficou melhor. Mata no peito sua vida, Zé. Me esconde atrás dos outros, não. Para de procurar culpados. Eu falei, então, já que você não gosta de mim, fique pé aí. Vou te dar um abraço. me abraça Zé, não quero abraçar o senhor, estou te mandando só o senhor passou, me abraça Zé era assim lá em casa quando os meninos brigavam, um xingava o outro de burro aí eu mostrava a foto de um burro para ver se ele achava que o irmão dele era assim <risos> Falei, você acha que esse seu irmão é desse jeito? Aí eles começavam a rir. Aí eu agora abraça ele e fala com ele cinco vezes, eu te amo. Não falo, eu te amo. Agora, não eu te amo. Aí ficava abraçado. Precisa de reconciliar no seu coração. Você precisa pedir perdão. Você precisa quebrantar seu coração. Você precisa voltar para casa e abraçar todo mundo. O evangelho precisa transformar você Você precisa conversar com as pessoas Com gente na rua Eu não conheço ninguém, não estou te perguntando Estou dizendo o que você fazer Outra coisa Eu estou dizendo para você falar Ô oh, gente boa, tudo bem Eu estou dizendo para você, dizer para ele Faça um elogio Todo mundo pode ter um elogio Fala sério, você não pode Todo mundo pode ter um elogio Só dele estar tá vivo já vale Às vezes, a gente tem que reconciliar com o filho, com os parentes. Os parentes é brutal, fala sério. O parente é brutal. A reunião das cunhadas, você tem que controlar essa língua na reunião das cunhadas. Lá na reunião das cunhadas, você machuca seu marido e seus filhos e os filhos dela. Na reunião das cunhadas, mais consolação. Chegou, né? Vamos parar. Quem está sofrendo na família, fica em pé. A família está passando por dia de dores, fica em pé para a gente orar. Dias de dores, Aí quem ficou em pé perto de você Aí uma moça abraça outra moça Um homem aí abraça um outro homem Aí abraço de três, abraço de dois só não abraço de deixa ninguém sozinho não Seja os braços do senhor Fica abraçado aí, fica abraçado Aí nesse grupinho aí Alguém ora para Deus confortar Para Deus consolar para Deus derramar bálsamo nesse coração. Para o Deus que põe música de novo na alma da gente, por música na sua alma. Toda a família. Toda a família. Toda a pessoa. Aconteceu em Nainha, acontece em todo lugar. Jesus que consola a nossa vida. Que enviou o Espírito Santo. Jesus que nos dá os irmãos e a sua palavra. Jesus que nos abençoa e que nos renova. Segunda oração. Vai bater no seu coração aí agora. Quem? Eu vou falar e Deus vai iluminar seu coração. Quem tiver o coração iluminado, fala comigo, respondendo. Surpreenda alguém da sua família com um mimo. Pode ser uma florzinha, pode ser uma cesta de café da manhã, pode ser um dinheirinho, um mimo. Pode ser um tio que ajudou seu pai. Pode ser um que te ajudou lá, lá atrás. Mora em outra cidade. Eu fui nascido no sertão de Minas, Janaúba. Onze filhos, família pobre. Meu irmão mais velho disse, mãe, vamos estudar um, mãe. Meu tio, Tizé. Tinha 15 anos que não visitava minha mãe. Foi a Janaúba, pai de santo, falou com minha mãe, manda esse menino para Belo Horizonte, ele vai morar na minha casa. Morei na casa de Tizé. Olha, orei para o Tizé há tantos anos. Menino, hum, louvado seja de Deus. Tizé converteu na mundial, pense numa glória. Agora, tem cinco anos. Tisera, Pai de Santo, gente, foi lá me buscar, me deu comida, me deu sua casa. Por mais que eu sirva, Tizé, menino, quando eu abraço ele, eu choro no nome dele, disse, ô oh, meu tio, ô oh, meu tio. José tem 84 anos, minha mãe tem 93. Eu falei, iluminou seu coração. Quem pensou numa pessoa e disse assim: Eu vou fazer uma surpresa? Levanta a mão, alto, senhor, alto. Fica com a mão levantada para a gente orar. Senhor Jesus, obrigado, porque essas pessoas nem tinham ideia que nesse culto o senhor estava lembrando delas. E obrigado porque teu servo e tua filha lembrou de manifestar consolo, reconciliação, conforto e bondade, Senhor, que isso seja uma hora, de uma cura no coração e de uma abertura para a graça de Deus manifestar, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Luciano, meu irmão querido, muito obrigado, Jesus abençoe gente boa.